20 anos de Splinter Cell e finalmente a Ubisoft mostrou aí mais detalhes de Splinter Cell Remake. Eu vou falar tudo aqui sobre as novidades e vou analisar também todas as novas imagens que foram divulgadas. Tem muita coisa interessante escondida nelas aqui, beleza? Então vamos lá. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. E hoje é dia de falar aqui sobre Splinter Cell, porque no último dia 17 de novembro A franquia completou aí seus 20 anos de existência E claro, a Ubisoft soltou aí alguma coisa para poder dar uma enganada, sabe como é? Já que a gente não teve nada esse ano inteiro sobre Splinter Cell Remake Eles decidiram soltar isso aí, soltaram um bate-papo ali entre os desenvolvedores de Splinter Cell Remake E aí eles estão ali conversando sobre a franquia, sobre o desenvolvimento do novo Splinter Cell Splinter Cell sem dar muitos detalhes, mas dá para gente pescar algumas coisas. Eu postei esse bate-papo na íntegra aqui, ele tá todo legendado em português. Eu recomendo muito que vejam porque ficou bem bacana. E para quem é fã de Splinter Cell, então nem preciso dizer né, é obrigatório ver. Beleza, então vai lá dar uma olhada depois que terminar esse vídeo aqui, evidentemente né. O conceito de estratégia. Então, senhores, antes de qualquer coisa, é importante lembrar que o primeiro Splinter Cell está de graça nesse momento na Ubisoft Connect, ok? Então, corre lá para poder pegar o seu, porque só vai ficar disponível até dia 30 de novembro, ok? Então, corre lá para poder garantir o seu. E, se você é guerreiro novato por aqui, já se inscreve aí, porque esse canal é focado exatamente nesse tipo de jogo. Então, se inscreve aí e ativa o sininho para poder ficar por dentro de absolutamente tudo relacionado a esse estilo, ok? Ah, e só um último recadinho aqui, Black Friday chegando, se você for comprar alguma coisa na Amazon, use os meus links que estão aqui no primeiro comentário fixado, beleza? Vai estar ajudando bastante com o canal aí, beleza? Então, vamos lá, vamos deixar de enrolação aqui, vamos logo para as novidades... Vamos repassar todas as imagens aqui para poder analisar, porque tem muita coisa para falar sobre elas. Mas antes, é importante dar uma contextualizada aqui, porque nesse vídeo que a Ubisoft postou, tem a presença de quatro desenvolvedores do Splinter Cell Remake. Tem o Chris Alt, que é o diretor criativo do jogo, né? Tem o Christian Carrier, que é o diretor técnico. Tem a Andy Schmoll, que é a Game Designer sênior E tem o Avian Porter, que é o diretor associado de level design. Por que, é que eu tô falando deles aqui? Porque é um time de peso, né? E a gente percebe isso quando começa a conversa. São pessoas que conhecem de fato a franquia. Eu já disse aqui a vocês que quem é fã conhece outro fã e definitivamente esses caras entendem da franquia, beleza? Eu acho que esse remake tá em excelentes mãos. Até aí tudo bem, né? Mas no bate-papo deles, que é a parte importante do negócio, eles não falam lá grande novidade. Basicamente o que eles falam, eu já trouxe aqui no canal, né? Nesse vídeo aqui, que eu vou deixar no card aqui em cima para vocês assistirem, após assistir esse aqui, evidentemente. A grande novidade aqui realmente ficou por conta das imagens, né? Das imagens conceituais que iam aparecendo ao longo da conversa aí. Ao todo foram seis imagens que mostram o tom do jogo, né? já indicam ali algumas das mudanças que vão ser propostas pelos desenvolvedores e tudo ficou muito bom. Eu já adianto para vocês aqui que eu gostei bastante, vamos repassar todas elas aqui para poder entender? Vamos dar uma olhada na primeira imagem aqui, como todas elas, está bem bonito, bem ambientado aqui, toda a questão da luz, da sombra e tal. Essa parte aqui, ela seria ali, aquela entrada do apartamento do Blaustein, sabe? Na verdade, não dá para ter muita certeza de onde é isso aqui, mas eu tenho quase certeza que é da entrada ali do apartamento do Blaustein. E isso vai ficar mais claro na segunda imagem, quando eu mostrar aqui, vocês vão ter ideia. Ali na sombra já tem, possivelmente, um dos capangas do Grinco. Aqui a gente já pode ver os efeitos de luz e sombra, eles estão bem realistas. Eu sei que são imagens conceituais, alguém vai dizer aí, ah, são imagens conceituais, não refletem exatamente o que é o jogo e tal, aquele tipo de coisa. Mas, esse jogo aqui, ele tá sendo desenvolvido na Snowdrop. Se você já jogou The Division 2, por exemplo, você sabe o poder que essa engine tem, principalmente em relação a luz e sombra. The Division 2, ele tem áreas lindíssimas, assim, áreas escuras e tudo mais. E isso porque a versão da Snowdrop do The Division 2 é uma versão bem ultrapassada, né? A engine que tá sendo utilizada para fazer o Splinter Cell Remake é uma atualização dela, então por aí a gente já pode ter noção, né? Vamos aqui para a segunda imagem E aqui a gente vai ter um outro ângulo Do mesmo ambiente que eu falei agora Há pouco, aqui a gente já tem uma clara Noção que essa aqui realmente é A entrada do apartamento Do Blaustein, para quem não lembra Ou quem não jogou o primeiro Splinter Cell de 2002 O Sam Fisher, ele é enviado até A Geórgia para poder investigar o desaparecimento De dois agentes da CIA Que são a agente Madison e o agente Blaustein okay? Já na primeira missão a gente já tem que buscar pistas e tal sobre o desaparecimento deles. E aí chega o um momento que a gente tem que invadir o apartamento dele. Só que quando a gente chega lá, a gente acaba encontrando outras pessoas vasculhando o apartamento e tal, que são os homens do Grinco, né? O Grinco ele é uma espécie de vilão físico do jogo, digamos assim. Nós temos um vilão mais cerebral, mais estratégico, que é o presidente Nicoladese. E tem o Grinco, que é o cara que executa os planos do Nicolás, basicamente. Então tá aí a entrada, né? Mais uma vez tem todo o foco na iluminação e tal. Enfim, tá bem bonito, dá pra ver aí que tá bem caprichado o negócio. Temos aqui a terceira imagem, né? É uma área bem icônica do primeiro jogo, que é o pátio do Ministério da Defesa, o Ministério Georgiano. E é aqui que a gente grava a conversa do Grinco, né? O Grinco no elevador ali na reunião com o Mace. A gente usa um microfone a laser para poder gravar a reunião deles. Isso num jogo de 2002, é incrível, né? E aí a gente precisa atravessar aqui para o outro lado do pátio, mas claro que é um ambiente bem vigiado e tal. Aqui tem outra coisa bem interessante porque dá para ver que o Sam Fisher ele tá usando uma faca. E o que é curioso aqui nesse negócio? É que esse item ele não existia no primeiro jogo, né? ele só foi introduzido depois no Chaos Theory, que é o terceiro jogo da franquia. Mas o, os desenvolvedores eles já tinham confirmado que alguns elementos de outros jogos da franquia seriam adicionados nesse remake como forma de atualizar a gameplay. Eu achei excelente né? esse tipo de atualização, inclusive é muito bem-vinda, não tem problema nenhum. Se for para modernizar nesse sentido aí, pode modernizar à vontade. Vamos aqui para a quarta imagem. É, aqui a gente tem uma outra cena muito icônica, que é a entrada da sede da CIA. No jogo original, quando a gente desembarca aqui nessa área, está rolando uma verdadeira tempestade. E aí, lógico, né, que agora no remake ficou tudo muito mais bonito. Essa é uma das missões mais difíceis do jogo, porque a gente não tem autorização para usar força letal. Já que os inimigos ali, eles são agentes da CIA, né? Então... Fica bem complicado a gente se locomover e tal, vou ver como é que eles vão fazer isso aqui. Eu espero que fique tão boa ou até melhor quanto o jogo de 2002. Mas de qualquer forma, tá bem bonito o ambiente aqui, como já era de se esperar, né? Olha, a ansiedade tá gigante para pôr as mãos nesse jogo aí, ver como ele ficou e tal, as mecânicas novas, bem padrão mesmo. Quinta imagem aqui, a missão da refinaria, essa é uma missão de perseguição, basicamente. Então, era uma missão bem curtinha no jogo original, mas no remake tem, lógico, um espaço para ela ser melhor desenvolvida. Aliás, dá para ampliar né, todas as missões eu imagino que eles vão fazer isso mesmo no remake. Não tem motivo nenhum para não fazer, dá para fazer os mapas maiores e tudo mais, mais detalhados. Essa é talvez a missão mais artística, digamos assim, visualmente mais bonita porque ela acontece ali com um pôr do sol ao fundo no meio da missão ainda tem um ataque a essa plataforma, ela é bombardeada pelos caças da OTAN e aí vira sobrevivência total, correria, coisa incrível ali, fica um verdadeiro pandemônio nessa plataforma mas visualmente ela é muito bonita e nesse remake com certeza ela vai ficar sensacional Com certeza eu vou tirar muitas fotos o modo foto vai bombar nesse negócio aí, beleza? A sexta e última imagem aqui é da missão do abatedouro Que tem esse trecho aqui que é bem escuro e que, logicamente, possibilita usar aí todos os novos recursos de iluminação, muitos feixes de lanterna. Normalmente esse tipo de missão nós fazemos com auxílio de OVNs, né? Mas ela fica muito linda se for jogada assim, com a luz ambiente mesmo. Então, eu gostei muito das imagens, né? como eu já tinha dito lá no início do vídeo. Dá para perceber que eles escolheram a dedo os ambientes para poder divulgar nessas imagens aí. Quem é fã da franquia já reconhece esses ambientes só de olhar. Quando eu bati o olho ali, eu tava escutando aquele bate-papo. Quando eu bati o olho nessas imagens, automaticamente eu já identifiquei todos os locais e já tava aqui alucinado, né? Realmente ficaram muito bonitas as novas versões. Chega a dar uns arrepios assim, velho. Esse remake vai ficar lindão mesmo. E aí, apesar de algumas pessoas terem ficado meio que com o pé atrás por causa daquela notícia que até eu trouxe aqui pro canal, de que o jogo ia ser atualizado para audiências modernas, né? enfim eu acho que os desenvolvedores eles sabem bem até onde eles podem modernizar pelas imagens dá para notar que a vibe do jogo é a mesma não mudou muita coisa do jogo de 2002 para cá então parece que não teremos assim tantas modernizações né ou mesmo que tenhamos mas elas vão ser pontuais então é isso, é, comentem aí embaixo o que, é que vocês acharam, se vocês pescaram mais alguma coisa aí nessas imagens. Eu continuo bem ansioso aqui para jogar esse jogo e acho sim que vai ser um jogaço, beleza? Um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.